Oi! Odor em águas cinzas. Vamos dar continuidade. Ciência Terra Nova. Os sentidos da ciência. Eu sou o Evandro Sanguineto, muito agradecido por acompanhar o canal. A gente vem aí numa sequência de vídeos tentando entender como é que eu posso fazer uma maior oxigenação nas águas cinzas para diminuir o odor. Estou estudando, estou buscando artigos científicos que falam a respeito. E já entendi que a gente precisa levar né, mais oxigênio para dentro do sistema porque aí o oxigênio vai se ligar no sulfato é, e aí ou transforma isso tudo em enxofre elementar e aí não tem cheiro ou então mantém o sulfato evitando que vire o H2S, que vire o sulfeto de hidrogênio que aí sim vai dar o cheiro. então a história toda é, de um lado, aquelas pedras que a gente tinha colocado, tentar diminuir a quantidade de é, hidrogênio livre, que vai se ligar ao enxofre, ou então oxigenar o lugar, é, o efluente, para que a gente não tenha formação do H2S. Legal. Como é que eu faço isso? Lancei essa ideia no grupo do WhatsApp, que agora não é mais WhatsApp, nós migramos para o Telegram, a descrição está embaixo, e o Jadson trouxe a ideia do arejador Venturi, que o pessoal já tinha falado é, em tempos atrás no, no grupo, mas eu não me toquei porque estava mais ligado a, a peixes né, criação de peixes, não é muito minha área, o interesse não era esse, mas de repente voltou essa ideia e eu fui buscar o que é esse tal de arejador ou aerador ou oxigenador Venturi é super fácil de, de fazer um negócio, então para saber se poderia funcionar ou não eu fiz um pequeno experimento que, que mostro no vídeo é, o funcionamento desse aerador. Legal, então resolvi que eu vou instalá-lo. Ao mesmo tempo, vamos dar uma olhada lá dentro do, do biodigestor, estamos avançando um pouco mais, a limpeza já foi feita, estou colocando agora o, o material de suporte, ele vai trabalhar a parte de baixo de maneira anaeróbia e a parte mediana para o alto de maneira aeróbia. Então, o antigo filtro que filtrava o efluente para ir para o primeiro é, filtro biológico, né? então dentro do, do biodigestor um filtro, ele funcionava como filtro, ele deixa de funcionar como filtro agora e passa a funcionar como elemento de aeração do efluente lá embaixo. Ao mesmo tempo, eu estou pensando onde é que eu vou instalar uma saída para o aerador Venturi, que eu quero instalar por ali. E, e vamos transformar, então, o um conceito do filtro vivo, que lá nos, nos primeiros vídeos que a gente fez eu falo do, do filtro vivo. Então, nós vamos transformar o, o biodigestor num filtro vivo, é, funcionando a parte superior, num filtro percolador, né? Então, na hora que chegar um monte de água, a condição vai estar tá um pouco mais anaeróbia, mas vai baixar essa água, vai puxar oxigênio, vai puxar ar para dentro do, do reator. Isso tudo vai ficar aberto. Né? E outra coisinha que eu, que eu fiz, eu, eu deixei a, a entrada do, do antigo biodigestor, eu deixei ela mais afilada querendo, com isso, esparramar mais o efluente para aumentar a superfície de contato entre a água e a atmosfera para arejar mais a água que está entrando. Então, é essa sequência de, de, de procedimentos é que eu espero que mantenha essa água oxigenada e, portanto, iniba a formação do, água, do H2S na hora da degradação do shampoo, sabonetes, e detergentes e, e tudo mais. É, que, que tem muito enxofre. Vamos dar uma olhada. Mostrar para vocês o princípio do oxigenador Venturi que eu aprendi com o Jadson, um dos participantes do, do grupo da, do Ciência Terra Nova no WhatsApp. Então, qual que é a ideia? Eu estou querendo transformar ou oxigenar mais o efluente que sai do biodigestor. Aí o Jadson me falou do oxigenador Venturi, que não gasta energia nem nada. Você faz super fácil. Depois eu mostro direitinho, mas é com uma torneirinha dessa daqui. Você inverte, aqui é onde vai, rosquei aqui, e abre e fecha, você tira isso. E aqui por cima vai entrar o ar que vai se juntar nessa água aqui com uma pressão legal puxa bastante ar a minha dúvida era se isso daqui poderia funcionar no sistema de, de tratamento que a gente tem bastante água chegando mas a pressão lá dentro é pequena e eu não sabia se isso poderia interferir ou, ou se isso criaria bolhas ou oxigenaria a água, como eu estava pensando. Então eu fiz um experimento rápido. Eu já tinha esse tambor, já estava instalado essa torneirinha aqui. Era um tambor de, de captação de água de chuva. Eu fazia outras coisas com ele também. É, eu produzia um pouco de adubo químico a partir de casca de café. Adubo é, biológico a partir da, da palha de café. Bom, não importa. Então eu queria saber se isso daqui poderia funcionar. Legal. Já tem aqui um pouco de água saindo. Trouxe uma vasilhinha de plástico para a gente ver se está oxigenando essa água ali lá na, na saída. Então vamos ver, botar abaixo do nível d'água... Então, olha, a gente pode perceber umas bolinhas entrando ali no líquido, o que significa que está captando o ar aqui por cima e está injetando um pouquinho de ar nesse efluente. Isso daqui é a água que fiz passar por um sisteminha ali. Esse novo é só de água, água da pia. Então, olha só que, mesmo em pequena escala, ele funciona. Olha lá, está injetando oxigênio. Ah, muito legal, hein? Muito legal. Olha lá uma quantidade boa de oxigênio sendo injetado. Conclusão, eu vou fazer esse mesmo processo no sistema de tratamento. Vou começar, com, vou fazer um, um furo no, no biodigestor, colocar um, uma, um captador maior, né, de 50 milímetros talvez, descendo para 3 quartos, descendo para meia e aí saindo com uma torneirinha dessa aqui. A ideia é oxigenar o efluente na hora que ele está saindo do biodigestor. E indo para o primeiro biofiltro. Tudo isso para diminuir a quantidade, a diminuir o cheiro que exala por conta do H2S, o sulfeto de hidrogênio, que dá aquele cheiro da água cinza, em condições anaeróbicas. Como vou estar jogando mais oxigênio no efluente, isso deve ajudar bastante no controle do, do odor. digestor limpo, esvaziado, as paredes rebocadas novamente, na parte que estava sem reboque. Esse filtro se mantém. Então o que eu estou pensando agora é lá embaixo. Aquele tubo ali é para limpeza hidráulica. Estou pensando em colocar tijolos em volta daquilo ali tudo. Uma telinha de nylon por cima, um pouco de brita e aí uma saída entre as duas tubulações. Essa tubulação de cima está saindo por aqui. Então, mais ou menos, aqui na altura do, do tijolo e da brita, fazer uma saída para esse primeiro filtro. Prontinho, aproveitando um pedacinho de, de parede, os tijolos né? que eu tinha aqui em casa, alguns outros tijolos de laje de 12 anos atrás, fiz o preenchimento, aproveitei algumas pedras também do saprolito que eu havia trazido para fazer os laguinhos e que não deu muito certo, eu ainda tem um pouquinho deles ali no cantinho, ali ó. Esse pedacinho aqui, trouxe eles para cá e a primeira parte está pronta. Vou colocar uma telinha como essa daqui ó. e depois um pouco de brita. Dia de lavar roupa, o entulho, as pedras e tijolos já estão assentados no fundo. É, eu modifiquei um pouco o tubo de saída. A ideia é que dois jatos venham aqui, um para cada lado, bata nesse, nesse tubo maior e esparrame de maneira um pouco mais igual em volta. É dia de lavar roupa, né? Então o, o efluente que estava armazenado na tubulação ele começa a sair. E aí um pouco de cheiro está chegando nesse momento, por aqui. Vou deixar isso daqui aberto ainda durante uns dias para ir avaliando a, a situação. Mas esse novo sistema ele deve funcionar é, de maneira anaeróbia e aeróbia. A parte de baixo vai tender a ficar anaeróbia. Depois a parte de cima eu vou colocar a telinha. Vou colocar um pouco de brita e aí uma saída entre esses dois canos, uma saída aqui para o filtro. Então a gente vê o, o tubo de baixo, está por ali. Eu devo tirar esse tubo aqui. Então, de maneira que se tiver um movimento muito grande na casa, então um consumo muito grande, o efluente vai subir. E aí vai extravasar, isso daqui vira então um ladrão. Né? Vai extravasar por aqui. Isso daqui vai funcionar agora como um aerador. Como existem os furos aqui nesse tubo. Isso daqui deve facilitar um pouco a oxigenação lá embaixo. A tampa vai ficar em aberto. E aqui em cima vou plantar algumas, algumas plantas que eu não sei quais ainda. Então eu estou voltando nesse, nesse biodigestor que deixa de ser biodigestor e ele vai passar a ser um filtro vivo. Lá nos primeiros vídeos eu falo de um filtro vivo que tinha aqui mesmo, só que ficava nesse pedaço aqui, ou antes a, a, ali em cima, ele ficava por aqui assim. E depois deu origem a esse biodigestor. Aquele filtro vivo, nós vamos reproduzir aquele conceito por aqui. Só que aqui vai estar vai tá um, um compartimento, eu, eu não sei como é que eu vou chamar isso, mas ele vai ser um biodigestor lá na parte de baixo e um filtro biológico percolador. A água cinza vai chegar por aqui e vai percolar por esse filtro, lá embaixo, no, no meio do caminho, ela já vai poder sair do, do sistema e vir para esse primeiro filtro e ou a parte de baixo vai continuar sendo trabalhada e digerida de maneira anaeróbica. Vamos ver o que, é que vai dar isso. Isso tudo eu estou fazendo adaptações porque eu não quero interromper e não quero perder esse filtro. Legal, então por hoje é isso. Não esquece, se estiver curtindo, se inscreve no canal, se não for inscrito, dá um joinha, um like, um gostei, compartilha com os amigos. E vamos esparramar as informações, né, cada um fazendo o seu trabalho interno, dentro de, de suas casas, suas propriedades, né, para a gente contribuir de alguma maneira para manter o espaço limpo. A gente recebe água limpa, nada mais justo do que devolver água limpa para o ambiente. Legal? Então por hoje é isso, um grande abraço e até a próxima.